Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vamos já ao o um vídeo sem enrolação. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um review. Eu acho que é assim que chama. Ou é um react. Alguma coisa é, relacionada ao meu novo livro que acabou de chegar. Na verdade tem uns dias que chegou, né? Que eu escrevi, da, eu publiquei pela editora WeClap. É uma editora em que você mesmo faz praticamente tudo, né? Você escreve o seu livro, você faz a diagramação, você faz a capa, aí você envia o arquivo PDF para a editora e a editora imprime do jeito que você mandar o arquivo. Isso daí é muito importante. Então, é, né, você tem que fazer um arquivo bem legalzinho para mandar para lá. Bom, em primeiro lugar, o que, que acontece? É, vem muito bem embalado. Isso daqui não posso negar. Bom, vamos lá ver como é que ficou o livro, porque eu estou mega curioso para saber. Né, meu? Nossa, eu tô ansioso aqui. Vamos ver aqui como é que é. Eu já trouxe um estilete, porque eu não tenho paciência de ficar é, rasgando o um saquinho. Então a gente já corta logo. E vemos o livro. Ó, oh, meu filhote! saindo do seu envolvo. Uau, olha só, vem no um plástico bolha e ah, vai romper a placenta. Uau, nossa! E além do plástico bolha, ele também vem encapado num a embalagem caramba, embalagem resistente. Pelo menos a embalagem é boa pra caramba. Isso daqui não dá pra, pra gente negar. Esse aqui é o meu livro. Marchando com Miguel Costa. A ação da coluna paulista no interior de São Paulo, Paraná, e a ligação com a coluna Prestes. Olha aqui, ó. Yuri Abiasa Costa. Né? Aqui a lombada, certo? Marchando com Miguel Costa. 5 do setembro de 1924, que é a Revolução brasileira, né? Foi a Revolução Paulista de 1924 e aqui atrás a chamada coluna Miguel Costa Prestes. Esse daqui é o General Miguel Costa, esse daqui é o Luiz Carlos Prestes, esse aqui é o Jorge Stávura, tá vendo? É aqui é o meu ISBN, né? Aqui do livro e vamos analisar a capa. Papel, esse daqui é o General Miguel Costa, tá vendo? Só pra concluir O papel, cara, da capa é muito bom A impressão é muito boa A foto ficou ótima Aqui, ó, tá vendo? Tem uma borda azul em cima da capa Mas é porque foi vacilo meu Porque eu não cortei essa borda aqui no Photoshop Que era para eu ter cortado, tá vendo? Mas de restante, meu Ele tá ótimo Aqui é o mesmo que aconteceu aqui na parte da contracapa. E aqui tem uma cordezinha branca, uma estanda da dobradura da orelha. Vamos abrir, ó. Aqui tem a orelha, eu coloquei esse QR Code. Eu mesmo coloquei esse QR Code, eu nem lembro o que, que é. Ah, sim, é. Aqui diz assim, ó. Conheça também a biografia do General Miguel Costa. é, um, é um, Esse QR Code, se você pôr o telefone aqui, vai direto pro link do meu outro livro. Entendeu? Que é a biografia dele, Certo? É, desse cidadão brasileiro, desse herói brasileiro. É, conheça também a biografia do general Miguel Costa, sua vida, família, filhos, esposa, esposas, posição política, crenças, percepções, entre muitas outras coisas que revelam a personalidade e o caráter desse homem fantástico que vivia muito além do seu tempo e almejava para o Brasil o que o país poderia ter de melhor. Uau, esse era o cara, mano, nossa senhora. Aí aqui, primeira capa, né? Marchando com Miguel Costa, só na do de São Paulo e do Paraná, e a ligação da Coluna Prestes, Yuri Biasa Costa, hein? Aí, olha, ficha catalográfica. Nossa, muito legal, cara. Yuri Biasa Costa, tem meu telefone, a revisora, né? Jussara Barbosa Soares, Costa, papá, os números todos todo certinhos. Deixa eu colocar meu óculos para eu poder enxergar melhor. Porque também não sou, né? Então vamos lá. Aí aqui, essa parte está em branco, certo? Porque é para eu autografar, tá? Aí aqui, já de cara, tem o Miguel Costa e um pouquinho da história dele, ó. Miguel Costa, testemunha ocular dos fatos, esteve na Revolução desde a elaboração... Dos planos até o disparo do último tiro. Blá, blá, blá, blá, blá. Para minha filha, certo? Isis, ouça o seu coração, pois ele tem sempre a melhor palavra. Eu vou, vou ler o livro qualquer dia com vocês, se vocês assim quiserem. A impressão é muito boa, muito boa mesmo. Ah, o índice, né? O sumário. Legal, cara. Aqui é o meu brasão, né? E o prefácio do... Professor Dr. Hernani Donato, olha aqui, especialista na Revolução de 1932, ele escreveu o um prefácio do meu livro aqui, da 1924. A introdução, né? Olha que legal, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei com esse espaçamento de margem, que é para a pessoa não precisar ficar dobrando o livro para ele abrir mais, entendeu? E poder ler muito bem. Oh, a introdução é minha, ah, Yuri Abiasa Costa, muito legal. Ah, essa daqui é a aviadora Nézia Peira Machado, ela é da cidade de Tapetininga, São Paulo, tem uma, uma, uma estátua dela. Lá na cidade de Tapetininga, aproveito e deixo o meu abraço aqui para o Giuliano Ramatioti Sukamoto. E para o Eduardo Tsukamoto da cidade de Itapitininga. É, que são dois grandes amigos meus. O Marechó e Hino Nacional do Brasileiro Revoltoso. Isso daqui também é algo inédito. E aqui, cara. Aqui é onde eu falo a minha opinião. Né, sobre... Esse efeito aqui ficou muito legal na foto também. Eu gostei. é Tipo da ideia de que ela tá em 3D. Saca? Eu não gostei disso. Página 26, né? Os políticos da década de 1920 e 1930 juraram manter a Revolução de 24 por 100 anos no esquecimento. Uau! Aqui as cartas falsas do, do então presidente Arthur Bernardes. E aqui começa o livro, na página 30, A Formação do Ambiente. Como que se desenrolou a Revolução né, de 1924 Em 1924, é, os motivos, os porquês, etc e tal aí o primeiro 5 de julho o segundo 5 de julho uau e aqui vai vai embora cara lá o estado maior da revolução em é 24 ó, os personagens como é que foi a retirada ah Putz, grila! cara que da hora aí saíram de trem a composição ferroviária Puta, muito louco, meu Tô muito feliz Tá ótimo isso daqui O general João Francisco, o gaúcho, ó E o general Miguel Costa da Revolução a Brigada Padilha em direção a Três Lagoas Aqui, okay, ó, o general general é, de Araújo Pard Bernardo O general de Araújo Padilha Aqui, textos e outros livros Como que eram os locais em, na, na década de 24 Guaira quem é da cidade de Guaíra? Olha aí, ó. Tem aqui ah, as coisas sobre Guaíra. Cara, foi uma pesquisa muito bem feita. Eu gastei, tipo assim, muito tempo para fazer. Documentos, tá vendo, ó? Documentos. Eu fiz questão de documentar o livro, provando por A mais B que o que tá aqui não é nenhuma besteira. O que tá aqui nesse livro... Foi feito com muito amor, muito carinho, muita dedicação para você, brasileiro e brasileira, que é patriota, que ama o seu país, que ama a história do Brasil. Guerra de trincheiras e guerra de movimento. Ah, aqui tem um ponto final, gente. Não era para ter esse ponto final, mas não importa. Nesse ponto final em é um título, né? Ó, tá vendo? Jornais. Esse aqui é o Luiz Carlos Prestes. Aí eu conto a história do porquê, do porquê, do porquê, entendeu? Aqui queda é de Catanduvas e é a ligação da coluna Prestes, quando aconteceu a ligação da coluna Prestes com a ligação Miguel Costa, com a coluna Miguel Costa, né, que era a coluna paulista. Esse livro aqui você devia ler, tá, que é muito bom. Aqui é a carta, ó, meu general, respeitosas saudações. É uma carta do Prestes para o general Miguel Costa, que era o comandante de toda a revolução, da marcha da coluna, etc e tal, aqui ó, o porquê que teve a queda de Catanduvas, saca? e eu explico, né? até na palavra dos outros caras aqui, como que foi que aconteceu as coisas, é... as... o rechaço das tropas, João Cabanas também, eu falo dele aqui um pouco, que é um cara impressionante, nossa, esse, esse artigo aqui, cara, se vocês leem sobre o Miguel Costa, vocês vão falar, esse cara, o general Miguel Costa, era o cara. Chama Vingança de Infusórios, esse artigo aqui. Foi escrito pelo reis Perdigão, que depois... Não sei se tem alguma coisa a ver com, com as indústrias Perdigão ou não. Isso daí eu não pesquisei sobre a vida dele. Os boletins, os personagens, ó, muita gente sequer já viu... A, a foto deles, né, a grande, a grande travessia dos 1500, quando eles saíram de, do Paraná, invadiram o Paraguai, e aí começou a história da Grande Marcha, cara, isso daqui tem que virar um, um filme, entendeu, aí fim, acabou, Dó, 142 páginas que deu, aí tem as notas, as notas eu coloquei todas elas bem organizadas, para o pesquisador, o historiador, seja lá quem for que quiser pesquisar esse livro, possa vir, né? Um poema que eu fiz em homenagem a eles, que é Madrugada de 24. Eu também sou poeta, certo? Assim dizia o poeta. E aqui, ó, que é a parte mais, uma das partes mais importantes, tá? Bibliografia, é, fontes primárias fontes secundárias, olha só, bibliografia consultada, Uau. jornais e revistas, todos os que eu consultei para escrever esse livro e o crédito das imagens e aqui no final sobre o autor, que no caso sou eu, eu vou ler para vocês aqui ó, rapidinho é, Yuri Abresa Costa é paulista, nascido no bairro da Bela Vista em 26 de setembro de 1973. É estudioso da Revolução de 1924 é, e seu sonho é realizar o percurso da marcha da coluna Costa Prestes para depois produzir um filme. Olha o meu sonho, gente. É, seus pais morreram de câncer quando ele estava com 26 anos. É jornalista, escritor, palestrante, colunista, ufólogo, amador... Detectorista, ecumênico, blogueiro, youtuber, colecionador, enfermeiro, artesão e pai Caramba, quanta coisa hein, que eu sou Mas é, ah, e aí, finish uh, Bom pessoal, vocês viram só? Que legal né? Tá aí ó, meu livro, Marchando com Miguel Costa é, Editora Eclep, o link tá aí na descrição do vídeo Compre esse livro, leia esse livro que você não irá se arrepender, pelo menos eu acredito que não, você vai saber um pouco mais a respeito da história do Brasil, e por que nós estamos vivendo na situação em que vivemos, certo? Bom, a gente sempre dá um beijo no filho, né? Beijo no filhote, e inscreva-se no canal, fiquem com Deus, muito obrigado, até o próximo vídeo, que nós teremos assuntos muito bacanas para falar, relacionados à construção civil. Tchau.